E olha gente, a Globo enfrenta uma grave crise de audiência, apesar de ainda ser muito vista do que as três principais concorrentes somadas, a emissora não tem conseguido reverter a fuga de público e pelo terceiro mês consecutivo bateu um recorde negativo de desempenho no mercado nacional. Drilis, você acha que as pessoas estão perdendo o hábito de assistir televisão? É claro que existem outras plataformas que as pessoas assistem, os streams, a internet, em que você pode interagir, você pode perceber pessoas que se afinam mais com você, um entretenimento mais afeito à sua personalidade. Mas as classes C, D e E ainda tem uma grande ligação com a televisão aberta, né? E a Globo desabia audiência, é claro que também por uma questão ideológica de ativismo político, ativismo identitário. Isso não só Vai contra a maioria dos, dos valores arraigados na civilização judaico-cristã do povo e do povo brasileiro específico que não se sente representado por aquele tipo de coisa exposta, não só no jornalismo, como na dramaturgia. E a dramaturgia fica mais pobre, com, com personagens clicherescos, adequados a estereótipos: do que, que é bom, se é um negro bom, se é uma mulher boa, se é um machista canalha, se é um gay que é oprimido. Ou seja, isso tudo do politicamente correto, dessas pautas identitárias, ideológicas e forçação. Barra política afeta inclusive a qualidade dramatúrgica dos produtos da Globo. As novelas têm piorado, as séries têm piorado, tudo na Globo tem piorado e o jornalismo virou uma militância absolutamente ostensiva, é falar mal do Bolsonaro a cada dois segundos, ou seja, ninguém aguenta isso e isso expulsa, justamente essa classe CDE, não é só a questão do streaming, CDE que migra para outras variantes, a internet hoje tem um acesso maior à população mais pobre do Brasil e se a Globo não mudar, ela vai o brejo sim.